Você já participou de uma negociação quando de repente um cliente fala: "Vamos rachar a diferença?" E você aceita rachar a diferença? Se você fez isso, você perdeu muito dinheiro. Não se deve rachar a diferença nunca. Meu nome é Márcio Miranda e eu montei um curso prático Negociando para Vencer online gratuito para lhe mostrar por que que você não deve nunca aceitar rachar a diferença. Como é que você sai de uma saia justa? quando o cliente fala, por exemplo, é pegar ou largar. Tudo isso de forma prática, divertida, você não deve ficar de fora desse curso. Online, gratuito, em três noites. Faça sua inscrição aqui embaixo e a gente se encontra no dia do curso. Grande abraço, bons negócios!